Oi, tudo bem? O vídeo que você está assistindo agora faz parte do nosso programa, o PG do Bujarque, ou o Pequeno Grupo do Bujarque. Esse pequeno grupo acontece no Telegram, é uma videoconferência que ocorre todos os sábados às 16 horas. Você é meu convidado ou minha convidada para participar. Como você faz isso? Entre no nosso pequeno grupo do Telegram e o link está na descrição deste vídeo. O que nós vamos falar hoje e qual o tema que nós falamos nesse pequeno grupo? Qual é o grande objetivo da sua vida? E se esse objetivo leva em conta Deus, de quem é a sua vida para que a sua vida tenha algum objetivo? Qual o papel que Deus exerce nessa vida? Que tem o controle dele ou não? Ele é um consultor ou Deus é senhor, dono dela? Onde você tem gasto a sua energia? E ao final desse vídeo, te apresento quatro conselhos pastorais Quatro conselhos importantes. Eu gostaria que você fosse até o final do vídeo e não se esquecesse de seguir esse canal, compartilhar com seus amigos, tá bom? Qual é o grande objetivo da sua vida? Por que você levanta pela manhã, passa o que você passa, enfrenta o que você enfrenta e chega no final do dia e diz Poxa, valeu a pena. Por que você ainda permanece fazendo o que faz? Bom, boa parte dos brasileiros, tanto como eu como você, talvez não faça exatamente aquilo que goste. Bom, eu faço aquilo que eu gosto, estou fazendo aquilo que eu gosto. Eu amo dar aula, eu amo ensinar pessoas. Mas quantas pessoas não fazem exatamente aquilo que querem? Ou levantam pela manhã e são parte de uma engrenagem que é maior do que elas. Elas só cumprem a tarefa. Elas são parte de uma engrenagem que é dentro de uma outra engrenagem, que é dentro de uma outra engrenagem, fazendo assim com que as coisas funcionem. Qual é o objetivo da sua vida? Quem você é? São perguntas profundas e muito filosóficas. Bom, isso não é um PG filosófico, isso não é um encontro de filosofia, até porque filosofia não é a minha praia, sou teólogo. Então, a minha perspectiva é a perspectiva a partir das escrituras. E eu gostaria, hoje, nesse pequeno grupo, conversar com você sobre isso, provocar essa reflexão, para que você voltasse e parasse por um tempo e entender se como é que funciona as coisas que estão ao seu redor e por que você reage da forma como você reage. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você hoje é: onde Deus se encontra dentro deste projeto? Eu pergunto para você onde Deus entra ou qual é o papel de Deus dentro de dentro desse projeto. Talvez a pergunta que eu, uma pergunta que eu poderia fazer, talvez reformulando, sendo ela um pouco mais profunda. Bom, de quem é a sua vida? Nem, nem só qual é o objetivo da sua vida, mas perguntar francamente, a quem pertence a sua vida? Quem são os players da sua vida? É uma pergunta profunda, de reflexão. Eu gostaria que você não desistisse desse vídeo, fosse até o fim, porque não são só essas perguntas que serão feitas, serão feitas outras tantas tentando provocar um debate interno, um debate entre você e você mesmo, para você entender como é que as coisas estão acontecendo na sua vida e por que as coisas acontecem na sua vida. Vamos lá? Eu vou dividir a tela com você, com o famoso quadro negro aqui. Qual é o grande objetivo da sua vida e onde Deus se encontra nesse projeto? Vamos pensar isso da seguinte forma. Imagine que a sua vida fosse um smartphone e você só tivesse 5% de bateria, se você tivesse 24 horas de vida, o que você faria se você só tivesse 24 horas de vida? Se você tivesse que salvar um objeto valioso da sua vida, um objetivo da sua vida, caso a sua casa estivesse em chamas, ou qual objetivo valeria a pena você pôr em risco a sua vida? São perguntas, que como eu disse agora há pouco, que são muito profundas, mas são importantes para que você possa parar um pouco essa casa de máquinas que se tornou a sua vida, onde tudo tá, tem que estar tá funcionando, tem que estar tá correndo, essa rotina em que você está vivendo, e refletir se isso está glorificando a Deus ou isso está glorificando o seu próprio estômago. Pergunte agora outra vez, qual o objetivo da sua vida? Isso é importante, porque levanta, você levanta pela manhã, você chega ao final do dia e você consome, você produz, e você não sabe por que está consumindo, por que está produzindo, você não sabe por que você está fazendo as coisas, como estão as relações, você está numa busca por algo que às vezes você nem sabe o que é. É preciso refletir, é preciso parar um pouco, porque senão as pessoas começam a apontar as direções e dando direções para você tomar, apontando rumos para você pegar, dizendo quais são as coisas importantes que você tem que fazer, sem que você tome conta da sua própria vida. Quem está gerenciando ou quem é o dono da sua vida. Imagine o seguinte, vamos fazer aqui um exercício. Imagine que o seu dia esteja dividido em três partes, manhã, tarde e noite. Olha só, nós temos aqui, esses dois quadrados, tanto o amarelo como o vermelho, significam suas decisões, ok? Sendo que, os que estão pintados de amarelo são decisões que você tomou para resolver os seus próprios problemas. As suas decisões a partir do seu próprio estômago, a partir da sua própria perspectiva de vida. E os de vermelho são as decisões que você tomou atendendo o chamado de Deus para a sua vida e para a sua vocação, para os seus dons. Aquilo que Deus espera de você aquilo que Ele vocacionou você, aquilo que Ele chamou você para fazer, aquilo que é a sua parte dentro do trabalho que Deus está exercendo no mundo, aquilo que Deus está fazendo no planeta. Vamos pensar o seguinte, então vamos lá. Olha só, como que seria então a montagem disso? Seria assim, mais ou menos amanhã, as, a, as suas decisões, suas decisões tomadas, em amarelo são decisões que Deus atendendo as suas vocações, e amarelo atendendo os seus próprios desejos, os desejos do seu coração. Como é que seria isso? Seu quadro ficaria mais ou menos assim? Como é que ele ficaria? Agora imagine isso numa, numa sequência histórica da sua vida. Imagine esse quadro maior, os dias, meses e anos. Como é que seria isso? Ora, é na história que nós vivemos e é no, na história que nós realizamos aquilo que Deus nos chamou para fazer. É na história que vamos fazer o que é bom ou o que é ruim diante do Senhor. Lembra lá de Apocalipse, no capítulo, no capítulo 2, a partir do capítulo 2 até o capítulo 3, quando Jesus manda uma carta para as igrejas e ele começa a carta dizendo, eu conheço suas obras. É aí esse eu conheço suas obras que reside esse quadro. É esse quadro aqui que você está vendo agora aí na sua tela, esse desenho, esse gráfico, esse infográfico aqui, é o que nós vamos ver. As suas decisões tomadas a partir dos seus próprios desejos, atendendo os seus próprios anseios, ou as perguntas que o diabo, o mundo e a carne fizeram para você, e quadro mostrando as decisões que você tomou atendendo o pedido de Jesus. É isso aqui que eu conheço suas obras. É importante você ter isso em mente, que nada do que você faz ou fala se transforma em purpurina. Isso está registrado na história, no livro que conta a sua história. No livro, registrado no livro que conta a sua vida. No frigir dos ovos, você será conhecido como aquele que foi encontrado ou encontrada fiel ou daquele que levou a vida a responder perguntas que Jesus não te fez. Quais os desejos do seu coração? Onde você tem buscado energia? Onde você tem buscado força? Onde você tem buscado atender é, as demandas? O seu coração... Tem quais ídolos, quais são os desejos do seu coração? Quais os desejos que residem aí? Você está em busca de realizar o que na sua vida? Vamos lá, o texto bíblico de Jeremias, capítulo 17, verso 7 em diante, diz o seguinte. Leia comigo que está aí na tela. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. Eu falei isso aqui no PG. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Atenção ao verso 9. Enganoso é o coração. Olha só o que dizei. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Por quê? Porque é desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E é aqui que reside boa parte do problema dos meus irmãos e das minhas irmãs. Quando falam sobre ansiedade e sobre as dificuldades que têm de compreender o que está acontecendo em suas vidas. Porque o seu coração está repleto de desejos e de expectativas que eles não conseguem lidar. Boa parte me procura, boa parte dos irmãos que me procuram para conversar, o motivo da conversa é o desespero, a angústia, a ansiedade. Pouca gente convida para o churrasco, na verdade, né? <risos> Muita gente convida para contar os seus problemas. E eu estou aqui para isso mesmo. Estou aqui para a gente conversar, para te ajudar a encontrar um caminho, uma direção, um rumo para essa sua vida. Partimos deste ponto, né? deste princípio aqui para ajudar você. Mas você precisa entender quem é que está dirigindo a sua vida? Qual é a força que está fazendo você levantar pela manhã? É cumprir a sua vocação? Nós estamos no meio de uma de um movimento do Espírito Santo no planeta Terra, no movimento de Deus sobre o planeta. Todas as nações e todos os povos e todas as tribos venham a conhecer e venham a saber que o reino de Deus está entre nós e que esse reino tem uma boa mensagem, que é o Evangelho. O local onde você está agora, o local onde você está trabalhando, o local onde você está exercitando a sua vida, pode ser na sua casa, ou pode ser na rua, ou pode ser em qualquer ambiente. Este ambiente onde você se encontra, onde você se relaciona, onde você se relaciona com as pessoas, onde você tem contato com as pessoas, é onde o reino de Deus está estabelecido e está em movimento. Deus está operando ao redor da sua vida. Deus está operando ao redor das pessoas que estão e elas estão atentas atenta aos seus movimentos, porque os seus movimentos são os movimentos do reino de Deus. Mas um coração que está entupido de coisas, que não são as coisas que são do alto, conforme Colossenses capítulo 3, fixar os olhares naquilo que é do alto, o seu olhar está fixado naquilo que não é do alto. O seu coração está cheio de desejos, que foram colocados aí por alguém. Pode ter sido a conjuntura das coisas. Talvez a sua história de vida seja entrar, passar no concurso público, ganhar muito dinheiro, comprar um apartamento, comprar a sua própria casa, quitar o seu carro e viver uma vida feliz para sempre dentro de um matrimônio. Talvez isto seja o grande desejo do seu coração, mas para para pensar para para pensar essas coisas elas vão ficar aqui são efêmeras o que que você vai apresentar como obra diante do Senhor isso é uma coisa que você tem que parar para pensar e urgente porque senão o sentido da vida o sentido da sua vida é atender demandas das grandes marcas você vai viver para consumir você vai viver para trabalhar e consumir aquilo que as pessoas dizem que é importante para você quando que é importante para você é aquilo que está no coração de Deus. Enganoso, diz o texto, é o coração mais do que todas as coisas, porque ele é trapaceiro. Vamos lá. Outro texto bíblico que eu quero dividir com você. Jesus diz o seguinte, Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e acaba tão fundo, fundo, ele constrói uma base tão funda e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá. Deixando uma pilha de ruínas. E aqui eu quero te explicar uma coisa que eu acho que é muito importante. Vamos lá. Primeiro, é que seguir a Jesus Cristo é uma escolha muito complicada. É muito complicado seguir a Jesus Cristo, porque requer escolhas. Você precisa fazer escolhas. Você precisa fazer escolhas. E essas tomadas de escolhas, essas escolhas que você tem que fazer, custam muito caro. Porque os ídolos do seu coração terão, terão que ser destruídos. Todo, todos os ídolos que você colocou no seu coração, todos aqueles objetivos que não estão de acordo com o desejo de Jesus, terão que ser colocados de lado, de lado, de lado. Não poderão ser mais vistas da mesma forma e nem executadas da mesma, da mesma forma. Porque uma coisa que você tem que entender é, é o seguinte: primeiro, você dizer que Jesus é seu Senhor, dizer que Jesus é seu Senhor, ok, Jesus é meu Senhor, ok, tranquilo. A outra coisa é Jesus dizer que você é servo, servo ou serva. Isso é outra coisa diferente, totalmente diferente. Uma coisa é você dizer para Jesus, Jesus eu te amo. A outra coisa é Jesus saber de fato que você o ama, se isso não é da boca para fora. Se Jesus não é apenas uma valista dos seus sonhos, alguém que está ali para cumprir os seus desejos. Talvez você tenha tratado Deus mais como seu consultor do que Senhor. Você não... Você tem medo dos seus negócios não darem certo, e daí você finge ser um servo de Jesus. Uma das coisas legais que acontecem no Ministério Pastoral é o padrão. Ao longo dos anos, você vai identificando alguns padrões. E um padrão dessas, desses padrões de tantos que a gente vê no Ministério Pastoral é quando você encontra pessoas que te procuram dizendo eu quero servir a Jesus Cristo, eu amo servir a Jesus Cristo. O que está por detrás desse desejo repentino de mudança de vida, de agora querer fazer o que Jesus quer É um fracasso anterior E o desejo de não ter um fracasso No futuro É uma pessoa que já vem uma história De fracassos anteriores e que agora ela, nesse, ela tem medo de cair de novo em um outro fracasso e quer que as coisas deem certo. Então ele negocia com a divindade, dizendo o seguinte, eu vou te servir para que agora as coisas não deem errado para mim, hein? Por favor, eu preciso que as coisas agora deem certo. Eu não quero que as coisas deem errado para mim. E essa negociação sempre é pelo serviço. E o local para isso servir de testemunho é a igreja. O que Eu quero agora trabalhar para o Senhor, viver para o Senhor, fazer geralmente, esse desejo repentino, não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu com muita gente que veio me procurar, são fracassos anteriores, ou seja, servir a Jesus Cristo agora, não é servir Jesus pelo desejo de servir Jesus, mas servir a Jesus para que Jesus seja o, teu, o seu, digamos o seu fiador o seu cão de guarda, o seu agente, ou alguém que dê garantias que agora tudo vai dar certo, isso está errado completamente errado, o que a Bíblia diz sobre os nossos desejos os desejos do Senhor? São totalmente contraditórios muitas vezes. E a palavra de Deus diz que o homem planeja, mas os desígnios são do Senhor. Quer dizer, às vezes o seu, plano, o seu plano, o seu planejamento de vida, o objetivo que você traçou para a sua vida, está totalmente fora daquilo que Deus desejou fazer. E talvez o seu, a sua expectativa ou, ou o seu Traço, né? O seu gráfico de sucesso seja totalmente diferente do gráfico de sucesso que Jesus diz que é sucesso. Talvez o, o grande, a grande lacuna que você está tentando tampar dentro do seu coração não foi cavado por Deus, foi um buraco causado pelas expectativas, sonhos e projetos que Deus não fez parte da construção deles. É complicado você querer encaixar os seus sonhos. Dentro do projeto de Deus Sendo que estão na direção contrária Sendo que estão indo numa outra direção Olha só, veja comigo aqui o seguinte Sua vida segue em qual direção? Aprender e guardar o que Cristo quis? Ou seja, quem é o servo de Jesus? Aquele que ouve e põe aquilo que ouviu em prática Não é só um ouvinte, mas um praticante das escrituras Ou você é só um cara que aprende e não põe em prática as coisas? Você é uma pessoa que não, não exerce é, fielmente aquilo que Deus espera de você. E não poucas vezes a decisão de Jesus pode estar indo numa contramão dos desejos e daquilo que você planejou. Talvez você planejou uma vida de sucesso, indo em várias direções, fazendo tantas e tantas coisas. E o que Jesus quer de você é uma vida muito simples. Eu tenho para você aqui... Quatro dicas ou quatro conselhos pastorais, mas são quatro orientações que eu gostaria de dar para você. A primeira é olhar para dentro de si e descobrir qual é a grande motivação. O que está que fazendo você sair de casa pela manhã? Servir com alegria o seu Senhor, anunciando o reino de Deus, onde você tem os seus contatos? Porque o campo missionário que você está... São as pessoas com quem você encontra. São as pessoas com quem você encontra que são um grande objetivo de Deus. Jesus já está operando ali. Então a pergunta que você tem que fazer, Senhor, é, a minha motivação, qual é, pela manhã, quando eu saio para fazer ou realizar as coisas que eu realizo? É para glorificar o seu santo nome? É para fazer o seu santo nome? Grande, conhecido entre todas as pessoas? Ou é simplesmente para satisfazer um buraco que alguém causou dentro de mim e que agora, desesperadamente, eu tento tampar. O segundo conselho que eu te dou é, pare tudo, não dê nenhum passo a mais na direção contrária àquilo que Deus deseja e planejou para você. Você precisa ter uma conversa sincera com o Senhor agora e parar o que você está fazendo, ou pelo menos parar por um momento. As coisas que você, os projetos que você está tocando, para saber qual é a motivação por detrás deles. Motivações verdadeiras, diante do de um Deus verdadeiro. Não brinque com isso. Que tem gente que diz que, ah, eu vou montar uma coisa, vou montar um negócio, eu vou, e vou dar para o Senhor 10%. 10 Aquela história, né? Senhor, se eu ganhar na loteria, eu te devolvo 10%. Senhor, me dá aí os números da, da super Sena e aí eu te devolvo para a sua grande obra. É mentira, é mentira, porque você não é fiel, nem com a oferta e os dízimos do salário que você tem, como é que você diz que vai ser fiel com o resultado da loteria? Por favor, seja franco. Ah, eu amo missões. Mentira. Você não põe a mão no bolso por missões. É, é mentira. Não vai dizer que você vai fazer alguma coisa se você não consegue fazer enquanto ou com o que você já tem. Não, não é verdade. Então pare agora. Pare de fazer tudo o que você está fazendo. Reflita junto com o Senhor. Terceiro conselho que eu te dou. Volte ao primeiro amor. Tem um lugar aí na sua história que, você, que tomou a bifurcação. Você começou a ouvir mais os desejos do seu coração do que a orientação do Espírito Santo para a sua vida. Teve um momento na sua vida que você fez uma escolha em que você desistiu de levar a sério aquilo que Deus tinha para você. O meu conselho é volte ao primeiro amor, porque foi este o conselho que Jesus deu para uma das igrejas do Apocalipse. Volte ao primeiro amor. Você tem que voltar a, ao primeiro amor para você... Porque isso tem tudo a ver com a motivação com que você está fazendo as coisas. Tem tudo a ver com a, com, a, com a razão pela qual você se prontifica, que você se movimenta a fazer as coisas. E quarto conselho que eu te dou, não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Muitas vezes, nós não prest... por não prestarmos contas a alguém, nós tomamos decisões equivocadas. Porque você tem que ter alguém por perto para te fazer uma pergunta difícil. Uma pergunta complicada. Como, por exemplo, por que, que você está fazendo isso? Ou por que você está indo nessa direção? Ou por que você tomou essa decisão? Alguém que seja maduro na fé o suficiente e que tenha coragem suficiente de chamar você de louco. Hoje mesmo o Senhor pedirá a sua alma e o que você tem feito será para quem? É muito importante caminhar com alguém. Não caminhe sozinho, por favor. E uma dica desse não caminhar sozinho, se você tiver alguma dificuldade, você pode fazer parte do nosso pequeno grupo, canal do Telegram, que está na descrição do vídeo, está na descrição desse vídeo, ou na descrição desse post. Você é só clicar, entrar e falar, oi, já estou por aqui, e a gente pode conversar, tá bom? Eu queria que você soubesse que você não está sozinho nessa jornada. Você não vai fazer essa jornada sozinho ou, so, ou so, sozinha, só vai fazer isso se você quiser. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado porque você chegou até o final desse vídeo. Eu gostaria de te pedir uma grande gentileza. Se você ainda não assinou esse canal, assine esse canal. Se você ainda não é, deu um joinha, dê um joinha. Por quê? Porque você vai fazer com que o algoritmo do YouTube nos tire do fim da fila, lá do fim da fila, e nos coloque num lugar mais relevante. Mas para quê? Para que pessoas que foram, para que pessoas possam ser edificadas da mesma forma como você também foi edificado agora, tá bom? Compartilhe esse vídeo, mostre a seus amigos, marque e deixe nos comentários aqui do vídeo as dúvidas que você tem. Entre em contato conosco, estamos aqui para te ajudar, tá bom? Eu estou aqui para te ajudar, temos outras pessoas também dispostas a isso. Deus te abençoe.